É isso mesmo pessoal, fui estopado, o mercado foi contra mim de forma muito brusca e eu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu e mais importante de tudo, como eu sair dessa operação sem perder dinheiro a gente vai dar uma olhada também em Bitcoin mais de médio longo prazo porque a gente rompeu uma média importante e agora aqui pessoal tem uma formação importante que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada também no Ethereum em relação ao dólar o Ethereum em relação ao Bitcoin comentar o que tá acontecendo aqui no mercado então bora lá para o vídeo de hoje Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o vídeo. Não se esqueça aí de deixar o like para apoiar o canal, se inscreva e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Se você poder também compartilhar esse vídeo com seus amigos em outros grupos aí, você com certeza vai estar me ajudando, né? Para poder trazer mensagem para mais pessoas. A gente também tem o um grupo do Telegram, tem vou deixar o link aqui na descrição aqui abaixo, tá? O, tem o um canal de alertas e também o um grupo. Então participe dos dois, beleza? Então, pessoal, vamos dar uma olhada o que aconteceu aqui com o Bitcoin tá porque eu fui estopado ontem né de forma aqui é, muito brusca né aconteceu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu aqui tá eu tava confiante que o Bitcoin poderia romper essa essa essa LTB aqui ó né, romper isso aqui para baixo tá mas vamos dar uma olhadinha aqui agora pessoal como que aconteceu essa operação aqui e mais importante como é que eu saí aqui sem perder dinheiro tá que esse aqui é o meu objetivo número um aqui no trading é Poder sair da operação sem perder dinheiro, tá? Isso aqui eu gosto de fazer porque todo trader tem que se acostumar a buscar fazer isso, porque a gente tá no mercado aqui, né, de criptomoedas, que ele é muito manipulado, né? Todo mundo sabe disso. Qualquer momento você pode ter, é, por mais que os indicadores, análise técnica, análise de sentimento, tá tudo ao seu favor, né? O mercado pode ir contra você, né? E aconteceu exatamente comigo aqui. Eu mostrei para vocês por que, que eu tava com a posição de short aberta, né? Mas, pessoal, vamos lá. Por que, que eu Consegui sair aqui sem dinheiro, vamos dar uma olhadinha, uh, conseguir sair sem perder dinheiro, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui agora, vamos mudar para o gráfico de uma hora, então, eu mostrei para vocês por que eu entrei na posição de short, eu não vou repetir aqui, tá? Quem quiser, assiste o vídeo de ontem, anteontem. Eu fiz vários trades muito bons aqui, né? Com consistência. E esse trade aqui estava indo muito bem, pessoal. Estava com lucro aqui, ó, muito bacana nessa região dos 37.300. Eu olhei aqui o meu gráfico aqui, inclusive, né? Vi o dinheiro na conta ali, né? É, mas acabei não fechando a operação completa aqui. O que, que me salvou aqui, pessoal, foi exatamente isso aqui, ó. Tá? Quando eu entro na operação de trade, vou mostrar para vocês aqui o que eu faço, tá? Eu, por exemplo, aqui vou entrar em uma operação de short, tá? Então aqui no, no trade view, ó, tem, essa, tem essas ferramentas aqui, você pode inclusive usar aqui, ó, ó long short position, né? Então eu vou entrar em uma posição de short aqui, né? Então eu defino aqui, ó, essa aqui é uma posição de short, eu vou entrar aqui, eu entrei nos 39.800 dólares, beleza? Então eu entrei aqui mais ou menos aqui, ó. Eu vou definir meu stop loss, onde vai ser meu stop loss, ó? Eu defini o stop loss foi no 40.500 mais ou menos aqui, tá? Foi aqui, ó. 40.500 para cima. Pra, pra, depois dessas sombrinhas aqui, ó. A gente tem aqui várias regiões aqui de. Que poderiam dar uma, uma certa. Né, uma certa resistência aqui para o preço. Né? Então eu defini meu stop acima dessa região, beleza? E, pessoal, o que, que eu. Quando eu entro no trade, eu sempre procuro buscar aqui um, um risco-retorno, né? De pelo menos. Pelo menos um risco-retorno né, de. Uh, deixa eu ajeitar aqui, inclusive. Ó, o restritório de pelo menos de 1 para 2, tá? Então, aqui é 1 para 2, tá? Isso, então, para mim, bem possível do Bitcoin buscar aqui essa região, né? E testar essa região aqui dos 38.300, tá? Então, 1 para 2 aqui estava garantido, eu estava pensando, pessoal, garantido não, né? Mas estava, assim, bem confiante que a gente poderia buscar. E vou até botar esse, essa aqui para cá, ó. Fica mais fácil a gente poder ver, né? O gráfico aqui, acho que fica... Vou botar essa posição aqui, ó. Então, então aqui o Bitcoin poderia buscar aqui, ó de 1 para 2, tá? Bem provável. E eu tava pensando, olhando já aqui para 1 um para 3, pelo menos aqui ó, 1 para 3, Bitcoin pegar aqui ó, retestar essa, essa, essa linha aqui ó, que vem lá de trás ó, essa linhazinha aqui, né? Então pô, 1 para 3, né? Vou, vou entrar aqui, tá tudo apontando para mim, vou tentar aqui fazer um trade, né? E, e vou ver se consigo. Buscar aqui pelo menos e a minha, a minha expectativa, inclusive, o Bitcoin romper essa LTV para baixo, tá com essa expectativa, né? Mas pessoal, o que, que eu faço nos meus trades, né? É, bom, digamos aqui que eu vou entrar uma operação, eu vou arriscar aqui, por exemplo, se eu pegar meu stop loss, eu vou perder mil dólares, tá? Então, só botando aqui números para a gente poder números uh, é, números né, fáceis, a gente fazer esse, esse cálculo aqui. Então, se o Bitcoin batesse aqui acima dos 40.500 dólares, eu, eu iria perder aqui mil dólares, beleza? Se Bitcoin buscasse essa essa região aqui dos 40 mil dos 37.300 mais ou menos aqui, ó, eu iria estar tá ganhando três mil dólares, porque é, um, é uma aqui um, uma risco de retorno de um para três, então posso perder mil dólares, ganhar três mil dólares, né? Então ganhando três mil dólares, estou aqui morando de frente para a praia, né? Um computador aqui, ganhar isso aqui em, em, em né em, em, em um dia bem bacana, né pessoal? Então é um trade bom. E eu tava ganhando 3 mil dólares aqui, tá? Eu tava ganhando esses 3 mil dólares, tava aqui, eu vi o, o, o dinheiro aqui né, na, minha, na, na, minha, na, minha, na minha conta aqui. Na verdade não, na verdade foi um pouquinho menos, né? Foi menos porque é o seguinte, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui por que aconteceu, ó. Quando, quando eu vejo aqui, ó, eu entra essa operação aqui de, de 1 para 3, ó, por exemplo, quando eu vejo que o, que o preço vai, pelo menos aqui, ó, pegar, ele vai pegar aqui, por exemplo, ó, 1 para 1, ó, nessa região aqui, ó, de 1 para 1, quando, quando o preço caiu para cá, ó, nessa região mais ou menos aqui de 38.900, o que, que eu faço aqui ó, nessa região? Eu fecho um terço da minha posição. Eu fechei um terço da minha posição. Aqui eu botei, né, é, botei mil dólares é, no bolso aqui, tá? botei no bolso os mil dólares. E tava carregando aqui, ó, a dois terços a posição, a outra posição a outra parte que eu tava é, carregando, e deixei carregando, pessoal, porque eu já não ia perder dinheiro, certo? Eu não ia perder dinheiro se, se pegasse os stop loss aqui, eu ganhei mil dólares. Se pegar meus stop loss, eu não vou estar tá perdendo dinheiro, vou, ficar, vou sair no zero a zero, beleza? Só que eu tava confiante, com todos os indicadores apontando para baixo, enfim, tava, tava confiante que o Bitcoin poderia... A gente tinha regiões, inclusive, aqui no VPVR, mostrando que a gente tinha né, resistência para cima, enfim. E eu vi aqui a minha posição estava com lucro legal aqui ó poderia fechar a posição aqui com lucro muito bom né poderia ter aqui com certeza fechado ganhado aqui três mil dólares no caso estou botando de novos números aqui para você né não exatamente o número que eu entrei tá os, os valores e não fechei pessoal porque a ganância pegou eu vi que não tô certo aqui o mercado vai cair mais possível possivelmente cair mais eu já tô garantido não vou perder dinheiro né e daí o mercado deu esse quendo aqui essa porrada para cima ontem eu vi essa porrada aqui né eu ainda tinha eu ainda tinha aqui lucro para poder tirar mas eu vi que tinha aqui essa essa ltb aqui ó uma ltbzinha aqui né passando eu pensei cara vou ver se o bitcoin vai segurar aqui nessa ltb de repente ele volta a cair mais e faz uma, um fundo para baixo né e o mercado foi contra mim e me estopou. Só que quando ele me estopou eu saí no zero a zero, tá, pessoal? Então, a minha recomendação para vocês aí, tá, quando vocês forem operar, é, bom, primeiro ter ciência, né, de, de quanto vocês vão perder, na, né, podem perder na operação. Né? Esse é o primeiro uh, fator, né, então, ter uma, uh, definir o um stop loss de uma forma, ter uma, um risco retorno aqui de pelo menos, eu gosto de operar aqui de 1 para 2, tá, é, 1 para 3 é o ideal para mim, né. Uh, um para dois já é acei... um para já é aceitável que eu posso pegar pelo menos fazer parcial né que nem eu mostrei para vocês fazer parcial aqui no, no, na metade e tentar né uh, no caso carregar o, o, o preço para uma direção que eu estou acreditando que o Bitcoin vai mais ir né então pessoal o mais importante de fazer aqui em todo o trade é vocês conseguirem proteger o capital de vocês tá então essa é a minha recomendação vocês têm oportunidade de poder fechar aqui uma fechar aqui a Parcialmente a posição de vocês, que se pegar o stop vocês não saírem no prejuízo, isso é maravilhoso, pessoal. Até tem um cara aqui do grupo do Telegram, ó, aqui, ó, é, o nome é aqui, Patrick Isidoro, falou para mim: também tô com o shot aberto, não sei se fico comprar, não sei se fico acompanhando ou vou dormir. Então, cara, quando tu não consegue aqui, né, não consegue dormir porque tá com a operação aberta, né, provavelmente. Tem algum problema, tá? Então, o que aconteceu? Eu peguei, eu peguei uma parcial aqui, eu já tava tranquilo, pessoal. Eu fui dormir, eu fui dormir. Acordei de manhã, mandei o áudio no grupo do Telegram. Falei para vocês, pessoal, acordei que agora fiquei surpreso. O Bitcoin simplesmente disparou, me estopou, né? Então, galera, é, eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Se vocês quiserem aprender, inclusive, sobre isso, tá? aconselho vocês aqui a assistirem esse eu ia fazer até um conteúdo explicando um pouco mais sobre isso aqui mas eu me lembro que o Nicolas do canal tribo do trade que é esse canal aqui ó vou deixar o link para vocês inclusive aqui abaixo desse vídeo ele tem várias playlists aqui ó, explicando inclusive essa playlist aqui ó de é, se eu não me engano essa aqui conteúdos especiais ó clique nessa nessa playlist aqui abaixo conteúdos especiais tá e ele tem esse vídeo aqui ó e esse vídeo aqui ó que é muito legal Guia de sobrevivência e sanidade, posicionamento de stop, gerenciamento de risco e capital, gerenciamento de capital e risco. Cara, esse vídeo aqui é muito legal, tá? Vocês vão aprender como fazer que gerenciamento de capital e risco. Eu acho que é muito bacana. Assistir esse vídeo todo, tá? Então vocês podem ver aqui que eu venho assistindo os vídeos dele aqui é muito legal, tá? Para ver aqui outras outras uh, né, outras visões, outras formas de chegar aqui, né? E como estratégias, inclusive, né? Coisas que me ajudam, inclusive. Então, aqui, muito bacana. Se você quiser aprender sobre a alavancagem, a tem aqui o vídeo dele também, ó, como funciona a alavancagem, explicando, tá? Quem não, quem não conhece ainda, vale a pena aqui assistir. Então, pessoal, vai lá, se inscreve no canal do Nicolas tá? Muito bacana aqui, tá? Isso aqui, com certeza, vão aprender a fazer pelo menos uma, um gestamento de risco aqui, que vai ajudar vocês a... a a tentar aqui, né, o máximo possível proteger o capital de vocês e esse vídeo aqui, com certeza esse vídeo aqui de, de guia sobrevivência e sanidade vai ajudar vocês a ter a conseguir fazer isso, beleza? Então, pessoal, o que que eu tô olhando aqui agora pro Bitcoin, tá? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o Bitcoin. Pessoal, bom, é vamos mudar pro gráfico de 4 horas primeiro aqui, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem aqui agora, pessoal, o que que isso aqui tá me parecendo, ó? Vamos lá. Bom, eu não vou entrar no detalhe aqui que aconteceu, tá? Porque os análises de sentimento, para mim, é, me pegou aqui de surpresa bastante. A gente estava com um long short ratio aqui muito alto, né? Então, por isso eu estava acreditando aqui. A, a, a gente até teve liquidação aqui, mas não foi, não foi tanto como anteriormente, ó, pessoal. As outras liquidações eu considero bem mais significativas. E se a gente estava com um long short ratio muito alto aqui ainda, as sardinhas estava comprando, né? E eu pensei, cara, o Bitcoin vai... Vai dar, uma, vai, vai dar uma subida aqui, mas a expectativa é que corrigi mais, né? E não foi o que aconteceu. Tá, vamos olhar aqui a análise técnica primeiro, depois eu volto para de sentimento. É, só para mostrar para vocês por que, que eu deixei a minha operação é, é, aberta ontem lá de short, né? Então, uh, pessoal, aqui ó, o que, que eu estou vendo aqui agora, ó, no curto prazo, primeiro, tá? Depois eu quero falar mais de médio prazo aqui, né? longo prazo também para vocês. A gente tem aqui ó... Essas, essas LTBs aqui Que não são muito importantes Eu tenho que excluir Essas LTB aqui também Não está faz, tá fazendo diferença para mim Não é uma LTB forte Na minha opinião tá Se você quiser Pode deixar uma LTB aqui né Desenhada Porque pode ser que o preço vá aqui Retestar essa região não? Ele pode buscar essa região aqui também Então eu gosto de testar Essas LTBs aqui, aqui também Sempre para ficar atento né A gente também tem outra LTB aqui também ó, que, a gente te, que a gente viu aqui Que a gente teve suporte Nessa região né? Aqui ó A gente teve suporte aqui, aqui Depois quando rompeu para baixo A gente teve aqui de novo ó é, aqui a gente teve resistência nessa, nessa LTB, tá? então com certeza aqui é uma uma LTB que pode dar um... pode ser interessante acompanhar, tá? E essa aqui é a LTB que eu acho que é mais forte, a gente teve vários suportes aqui, ó, nessa região dos 37.600, uh, 37, e para baixo e foi indo, então essa LTB para mim aqui é bem importante, ó, vou, vou realçar, uh, realçar ela aqui, tá botar ela bem grande aqui. E também, pessoal, aqui a gente está formando essa LTB aqui também, ó, que vem lá de trás. Ó. Então, vamos dar um zoom out aqui, para dar uma olhada aqui. Então, a gente tem essa LTB que vem lá de trás, certo? Então, esse aqui é uma LTB importante. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, ó, formando, pessoal? Olha só, vamos pintar aqui, botar uma outra... Botar essa LTB também, botar uma LTB aqui de outra cor também aqui, ó. fica mais fácil. Uh, aqui, ó. a gente está formando aqui, pessoal, olha só. O que, que essa formação que a gente está tendo aqui agora, tá? Mais de... No gráfico de 4 horas, né? A gente pode ver que também, ó, a formaçãozinha de uma bandeira, ó. Bandeirinha de alta, tá? Então, essa aqui é a bandeira que eu tô olhando aqui agora, né? E, pessoal, nesse rompimento aqui dessa, dessa linha, dessa LTB, que é com certeza uma LTB importante, né? A gente rompendo aqui, tendo suporte aqui nessa, nessa... A gente tendo suporte aqui, por exemplo, nessa região aqui dos 36.900, tá? Que pode ser um suporte interessante, porque vocês podem ver aqui ó, que é um, topo, é um topo interessante aqui, ó, também, ó. Bitcoin aí, testar essa região de novo. 36.600 para mim é uma região que tá, pelo menos aqui tá em jogo, tá? Então, se essa bandeira aqui tomar forma mesmo, se tiver um suporte aqui ou romper até aqui agora, a gente pode ter, para ter a bandeira, a gente poderia ter mais toque aqui também, tá? Tem um, dois, três, aqui teve um, dois, três. é Bom, tem a bandeira aqui, tá? Eu gosto de ter três toques em cada, em cada cada suporte e resistência. Então aqui, ó, essa bandeira, pessoal, a gente rompendo ela, ó, para onde ela vai essa bandeira aqui, ó, rompendo ela, a gente vai ver esse rompimento, levando o preço aqui para a região dos 50 mil dólares, tá? Se a gente romper essa bandeira, essa, essa LTB aqui para cima, o alvo dessa bandeira aqui é a região dos 50 mil dólares, tá? Então, esse aqui é um ponto importante avisar vocês aqui agora, tá? E, pessoal, os indicadores de sentimento que estão mostrando para mim, tá? Que a gente pode romper essa romper essa LTB aqui sim, tá? Muito em breve, mais breve que a gente imagina, inclusive essa alta aí do, do, do Ethereum pode puxar o Bitcoin, tá? Isso não é, não, é, não é a primeira vez que acontece não, o Ethereum já puxou a alta do Bitcoin antes, tá? Então, para mim isso aqui não seria uma novidade se acontecesse, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é o, é o que eu tô olhando aqui agora para o Bitcoin, tá? Acompanhando essa acompanhando aqui essa bandeira, essa formação de bandeira, beleza? Acompanha também aqui agora, porque a gente rompendo essa LTB, ó, vamos, vamos dar uma olhadinha essa LTB aqui agora que eu mostrei para vocês, tá apagar pagar aqui, ó. Essa LTB aqui de cima. Para mim, obviamente, pessoal, a gente tem que acompanhar esse rompimento aqui, o rompimento dos 42.600 dólares mais ou menos, tá? Daí sim, ó, dessa região para cima aqui, ó, a gente vai ter resistência só lá nos 46, 47, tá? Então, é aqui rompendo essa região aqui, pessoal. Dá pra botar aqui uma ordem, uma ordem stop de compra aqui, ó, porque é, vai ter pouca resistência para cima, tá? Essa é a minha expectativa. A gente pode romper isso aqui, tá? Retestar aqui. A gente pode até voltar aqui e retestar, enfim, a bandeira, tá? Pode acontecer isso aqui, mas para mim, a região aqui dos... dos do, rompendo essa região, a gente pode buscar os 46 muito rápido, tá? Então, pessoal, do, do curto prazo que eu estou vendo o Bitcoin aqui agora é isso, tá? Eu, nesse momento aqui agora, vou observar mais. Eu vou ver o que vai acontecer, tá? É, para mim aqui... Só entraria em operação de compra ou o Bitcoin rompendo aqui os 42.600, ou ele rompendo aqui, ó, retestando, né? É rompendo essa região aqui, por exemplo, ó, rompendo aqui e retestando aqui essa, essa essa LTB, tendo suporte nessa LTB, daí a gente pode ver aqui uma, um... fazendo exatamente isso aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Então, de rompendo aqui, por exemplo, não rompendo esse topo aqui, ó, né? A gente fizer isso aqui, pum, cair aqui, mais ou menos retestar essa LTB, pum, daí a gente conseguir romper essa região aqui pessoal fazer um pivô de alta aqui isso aqui seria uma entrada muito boa tá é, na minha opinião é isso aqui que eu vou ficar mais de olho é obviamente que vai ser difícil de, de poder poder pegar né vamos ver se a gente consegue ficar atento aqui dependendo do horário que acontecer né mas pessoal eu acho que o Bitcoin tá apesar dos indicadores sentimento aqui mostrando para mim aqui agora, ó, que agora gente está com long short ratio pessoal né praticamente aqui ó em um tá muito baixo a gente tem aqui as sardinhas também, que agora até pararam de comprar, né? Estava aqui, agora está em uma região mais neutra, né? o CVD aqui. tá o long, o, A gente tem o, o Open Interest aqui também, que tá, deu, deu uma subida ainda, tá subindo, né está numa tendência aqui de, de alta ainda, né? Então, o pessoal está tá aqui abrindo contratos. Então, pessoal, para mim, o indicador de sentimento está bullish aqui, tá? O Bitcoin está bullish, porque, pessoal, eu falei para vocês que a gente ficando acima dessa região aqui dos 40, dos 40 mil, ó, dos 40.500 dólares, ó aqui, ó, vou dar até um zoom para vocês, pra dar uma olhada que eu tô querendo dizer, ó, ficando acima dessa região aqui, a gente teria, né, um... Aqui seria a última resistência, mais ou menos, a região aqui dos 39 mil, ó, 39 mil e, e 800, mais ou menos, aqui, ó. A gente ficando acima dessa região, tendo suporte, que é o que está acontecendo aqui agora, a chance de a gente conseguir né, romper aqui para cima agora e buscar novos patamares é bem grande. Então, aqui eu vou ficar bem atento e estou com viés mais altista para o Bitcoin, não só pela análise técnica, mas também pela análise de sentimento aqui que está mostrando para mim que a gente pode ir... Né, da com certeza buscar e romper essa LTB agora tá então pessoal para romper para para operar essa bandeira aqui só para avisar vocês também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa imagem que também vocês podem ver ó como operar aqui uma bandeira né então aqui esse aqui é o alvo né mas pessoal não se esqueça aí né, de botar é, conforme falei para vocês aí né no mais cedo no vídeo botar aí uh, sempre uma uma uma fazer a parcial de vocês, porque a gente não sabe né, para onde vai. O Bitcoin pode... Você pode estar mais confiante do mundo aqui o Bitcoin pode simplesmente ir contra você, como aconteceu comigo. Então, bote uma parcial para você proteger seu sua capital aí, tá? É, e tem que cuidar com o stop aqui também. O stop, idealmente, seria abaixo dessa região aqui, mas stop muito longo, tá? Seria um stop bem longo. Eu acho que não... É, não é tão interessante aqui eu não gosto de operar com um stop tão longo assim tá eu operaria essa bandeira com stop aqui após o rompimento o stop mais abaixo que talvez abaixo da região aqui dos 39.600 mais ou menos aqui tá então basicamente isso tem para vocês beleza pessoal só para mostrar para vocês aqui mais médio médio prazo também ó o que eu quero dizer que agora também médio prazo porque o Bitcoin vamos botar aqui o gráfico semanal e mudar para o gráfico aqui logaritmo quero mostrar para vocês algo aqui interessante ó Agora aqui, ó, o que está que acontecendo com o Bitcoin, pessoal? Tá, vou tirar aqui o VPVR também. Uh, ó, aqui, ó, botar essas médias aqui. A média de 21 semanas é média de... 21 semanas exponenciais e a média de 20 semanas aqui, simples, tá? O Bitcoin rompeu aqui essa média exponencial de 21 semanas. Está acima dessa média, que ela está aqui agora nos 79.570 dólares, né? E quando o Bitcoin está acima dessa média aqui exponencial de 21 semanas, pessoal, para mim isso aqui mostra que a gente está aqui num bull market, né? A gente tá realmente num, é... as coisas ficam mais otimistas, né? É basicamente como eu, como eu vejo aqui, tá? Então, até inclusive ali no passado, mostrei para vocês aqui em outros vídeos, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Bitcoin, ó, tendo suporte muito bom, né? No último bull market, dessa média de 21 semanas, né? Exponencial, que eu gosto mais de usar a, 20, a, a média de 21 semanas exponencial, tá? Algumas pessoas gostam de usar a média simples de 20 semanas, tá? Então, Aqui, a gente rompendo, inclusive, essa média aqui, essa média aqui que está aqui agora nos 43.600, né? Que eu acho que ela vai, essa média vai buscar aqui o preço também, acompanhar o preço. Ela é uma média mais lenta. A gente vai, é, com certeza aqui, pessoal, tá? Vai buscar aqui patamares na região dos 46, né? Que seria essa resistência, a próxima resistência aqui, mais ou menos aqui, ó. Né? Nesses pivotos. Nesses. Pivô, nesses, nesses uh pavios aqui na né? região dos 46 46 mil dólares mais ou menos que eu vou comentar para vocês mais diante quando a gente conseguir né, tiver pronto de romper Talvez eu fale isso no próximo vídeo tá então para mim que agora isso aqui é um, é um sinal bem positivo tá tô acompanhando aqui agora para o Bitcoin vamos ver se, se vai conseguir manter romper essa LTB esquecerá ser um sinal bem bullish mas pessoal é bom a gente lembrar ó vamos voltar aqui de novo que eu quero avisar vocês que apesar aí do sentimento mostrando que a gente tá com né a gente tá com potencial de romper é bom lembrar que a gente tá bem esticado ainda, pessoal. A gente buscou aqui, ó, só a região de 0.382, né? Então, aqui, ó, Fibonacci, a gente buscou, testou só a região de 382, tá? Então, para mim aqui, seria interessante buscar aqui um pouquinho mais abaixo, ter a região de 0.5 aqui seria interessante, tá? Para mim, é... não tô... Não tô é descartando essa hipótese aqui ainda tá então para mim Bitcoin caindo aqui agora pessoal qualquer oportunidade de acumulação nessa região aqui de 36.600, 800 ó que seria o teste dessa dessa LTB aqui tá como a região do 05 aqui ó né obviamente se a gente romper essa LTB para baixo poderia ficar um pouquinho é, bearish né mas essa região aqui toda pessoal que até a região de 35900 é uma região interessante de a gente tentar acumular tá então vamos ver como vai ser como vai ser aqui agora nas próximos dias nas né? próximas horas eu vou atualizando vocês no grupo do Telegram e também aqui no, né, no canal de alertas. Tá? Então, participe, vou deixar o link para vocês aqui abaixo. Tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui rapidamente, então... Uh, bom, olhar o Ethereum, porque o Ethereum, pessoal, a gente está vendo aqui a dominância. Ó. Primeiro, eu quero falar da dominância rapidamente. A dominância está aqui agora uh, voltando a subir. Né? A gente rompeu essa, essa cunha aqui né, para baixo. né mostrei para vocês no, no, nos vídeos anteriores. Agora que a dominância está querendo recuperar... Ó, Tá, a gente tem aqui uma operação dessa dominância, né? só que é o seguinte, pessoal, a gente pode recuperar aqui agora, retestar aqui essa região, ó, retestar a região dos 46.7, 47.2 aqui mais ou menos, essa, nessa LTA aqui e voltar a cair. Tá? Então isso aqui para mim é, um, é, um, é um, que o que eu vejo que poderia acontecer com a dominância Bitcoin. Tá? A gente tem aqui uma recuperação, mas a gente não conseguir ficar acima dessa dessa LTA. A gente pode sim usar aqui a análise técnica para o gráfico de dominância. É um índice aqui, mas o pessoal que está operando Bitcoin e altcoins está de olho nesse gráfico também. tá Você não pode operar altcoins sem ver o que está acontecendo aqui. Se, se aqui, por exemplo, a gente começou a ver, ó, falei para vocês, essa região aqui, o Bitcoin ter uma resistência aqui vai ser bom para altcoins. Né? A gente vai poder ter um espaço para altcoins crescerem. Né? Então, as, as altcoins elas conseguiram ter esse espaço né, agora aqui, pessoal. Né? Vamos ver se o Bitcoin conseguir romper, voltar para ficar dentro aqui acima da região dos 47.3. Romper para dentro, voltar para dentro aqui, a gente poderia ver as altcoins aqui perdendo força. Mas a gente tem esse update do Ethereum, né, pessoal, que está né, acontecendo. Então, é desse, desse hard fork do Ethereum que vai melhorar as taxas, deixar o Ethereum deflacionário. Tá? Eu vou tentar fazer um conteúdo para vocês sobre isso também. Eu estou tentando aqui também, estudando, ver que o que pode impactar realmente no, no, no Ethereum, mas para mim é, um, é, uma, é uma update muito que vai impactar bastante preço, tá? É, obviamente no curto prazo pode ter muita armadilha aí, mas o Ethereum com certeza é um ativo que tem potencial muito grande. Então vamos olhar que o Ethereum em relação ao dólar. Só comentar para vocês que eu estou vendo aqui. Pessoal, estou aqui ainda de olho naquele, aquele, aquela, naquele alvo, mostrar para vocês, tá? Eu mostrei para vocês é, nesse vídeo aqui, vou deixar o link aqui em cima. O alvo. Do, Bitcoin, do Ethereum buscando a região lá dos $3.000. mil dólares. Para mim o Ethereum vai buscar aqui, pessoal. A gente rompeu, ó. a gente teve uma resistência nesse canal aqui que eu mostrei para vocês, ó. Tem um canalzinho aqui que, que eu estou acompanhando bastante tempo no Ethereum. A gente conseguiu romper essa LTA aqui vermelha, né, para cima. E agora aqui, pessoal, ó, a gente tá tendo, ó, possivelmente poderia fazer um reteste nessa região aqui, né? Tentar aqui uma, uma um reteste nesse nesse topo. Vamos puxar aqui o gráfico de uma hora no, no, no Ethereum. Então Aqui no Ethereum, agora que é o seguinte, pessoal. A melhor oportunidade para vocês aqui, para todo mundo aqui, seria o seguinte: ó, desse topo aqui até o fundo, ó, tentar buscar, ver se, ver se o, Ethereum, o Ethereum vai buscar aqui essa região de 0.382 ou testar aqui região de 0.5, região dos, de, de, dos 2.680 dólares aqui, né? Seria uma oportunidade bem interessante para acumular Ethereum, porque na minha opinião, o Ethereum vai buscar os 3.000 dólares, pessoal. Tá, então é, é interessante que para mim, eu tô, tô de olho aqui no Ethereum. Qualquer correção aqui agora, pessoal, é oportunidade de acumulação, na minha opinião, beleza? Então, mantenho aquele alvo para que eu falei para vocês, 3 mil dólares, comentei para vocês no vídeo lá. Então, assiste o vídeo que eu, que eu expliquei exatamente a minha análise aqui do Ethereum. Só vou olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin rapidamente. Então, Ethereum em relação ao Bitcoin, pessoal. A gente tá aqui, ó rompeu essa... ó Primeiro alvo que eu mostrei para vocês aqui ó foi buscar. Ó. Então, Ethereum em relação ao Bitcoin buscou o alvo aqui. Esse alvo como eu 0.071, tá? Falei para vocês, esse aqui é o primeiro alvo, pessoal. Até comentei que esse aqui, ó, esse topinho aqui, sabe, não tava dando muita bola, né? Ele foi buscar esse alvo aqui, ó, até mais acima. E meu alvo em relação ao, ao Bitcoin seria uh, esse aqui, ó, pessoal, 0.08, o alvo final desse rompimento desse triângulo aqui, ó, tá? Que é esse esse uh, padrão, esse essa aqui que eu tô vendo aqui agora, ó. Seria esse... esse medindo assim ó desse topo até o fundo aqui do triângulo tá que esse triângulo estou acompanhando aqui o triângulo descendente tá rompendo aqui ó seria levaria o preço do Ethereum para essa região aqui ó, tá então eu ficaria de olho aqui obviamente o topo anterior aqui que é esse topo aqui na região dos, dos 0.08 também é uma região interessante ficar atento beleza pessoal então pessoal basicamente o que eu tenho aí para vocês uh, no vídeo foi esse tá então queria dizer para vocês aí é, obrigado pelo apoio de vocês um, eu me disse para você me comente aí também aqui abaixo que você quer ver aí qual o conteúdo que você quer ver mais eu acho que o pessoal é, comente mais ou então se você quiser ver análise de alguma altcoin eu tô realmente pensando que como reformular um pouco mais o canal pessoal eu tô mudando aqui bastante coisa tá então deixa um comentário aqui abaixo que está gostando eu quero mudar também o grupo do telegram quero dar um botar aqui mais tempo porque eu tô conseguindo liberar meu tempo aqui agora eu quero investir aqui meu tempo direto no canal tá então, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, como eu posso melhorar o canal, o que vocês querem mais ver. Então, deixe o um comentário aqui abaixo. Tá? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!